Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você já ouviu falar sobre os organometálicos? Não? Acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar quem são eles. Organometálico é a substância que apresenta em sua constituição um radical orgânico que é formado por carbono e hidrogênio ligado diretamente a um metal. E esse metal pode estar ligado a um halogênio. Dentre os metais mais comuns que formam esses compostos, nós temos o magnésio, o chumbo, o mercúrio e o zinco. Agora nós vamos ver como é a sua nomenclatura. A nomenclatura é oficial dada pela IUPAC. Mas as regras variam um pouco de acordo com os compostos. Então, para os organometálicos de Grignard, a nomenclatura é nome do ânion mais di, mais nome do radical orgânico, mais magnésio. Então, nesse exemplo aqui, nós temos que saber quem vai ser o ânion. O ânion aqui vai ser o cloro. Então, vai ser cloreto. Cloreto. De nome do radical orgânico, então a gente tem o um grupo metil, então vai ser metil magnésio. Então aqui vai ser o cloreto de metil magnésio, então essa nomenclatura aqui é para os organos metálicos de Grignard, vamos ver os outros agora, para os compostos de a nomenclatura é nome do metal mais o prefixo do nome do radical orgânico. Então, nesse exemplo aqui, quem vai ser o metal? O metal vai ser o zinco. Então, o nome dele é zinco. Nome do metal. Prefixo do nome do radical orgânico. MET ET. Então, nós temos aqui uma etila. Só que esse dois do lado de fora do parênteses indica que são Duas etilas, então, vai ser de etila. Então, esse composto aqui é o zinco de etila, referente ao composto de Frankland. Quando o metal pertence aos blocos SP, vai ficar da seguinte forma. Nome do radical orgânico mais nome do metal. Então, nós temos esse exemplo aqui. Quem vai ser o radical orgânico? Então, vai ser o... Metil, mas, nós temos o número 3 lá de fora do parênteses. Então, vai ser trimetil mais o nome do metal. O metal aqui é o alumínio. Então, vai ser alumínio. Então, esse composto aqui é o trimetilalumínio, alumínio, referente aos metais que pertencem aos blocos S e P. Alguns elementos do grupo P podem receber nomenclaturas parecidas com de alguns compostos orgânicos. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Nós temos o metil, como tem o um 3 lá de fora, vai ser 3. Então, se é 3, é trimetil silano, por causa do silício. Então, a nomenclatura é parecida, não é igual. Agora, nós vamos ver a última nomenclatura. Alguns compostos com caráter iônicos apresentam nomes parecidos com a nomenclatura dos sais. Então, vai ficar o seguinte, a nomenclatura, nome do ânion mais o nome do metal. Então, Nesse exemplo aqui, o nome do ânion, o ânion vai ser o metil e vai ser então metileto. E o nome do metal, potássio, metileto de potássio. Então, esse composto aqui é o metileto de potássio. Agora nós vamos ver algumas curiosidades sobre os organometálicos. Curiosidades sobre os organometálicos. Os metais contidos nos compostos organometálicos se acumulam no organismo, além de serem mais solúveis em compostos orgânicos, o que os torna tóxicos. Se esse material é jogado em rios e correntezas, como acontece às vezes, graves problemas ambientais e de saúde, Seja em humanos ou em animais, podem ocorrer na região. Foi o que aconteceu no Japão em 1908, na cidade de Minamata, quando foi implantada uma indústria química numa vila de pescadores na baía de Minamata. Essa indústria trabalhava a princípio com acetaldeído e posteriormente com cloreto de vinila. Como catalisadores, utilizavam sulfato e o cloreto de mercúrio. Ela despejava no riacho que desaguava na Bahia um composto organometálico altamente tóxico e não biodegradável, o etilmercúrio. Isso contaminou peixes e molúsculos, alimento base para as famílias de pescadores que foram contaminadas. Muitos morreram por causa dos compostos, pois eles atacavam o sistema nervoso, deixando a vítima sem falar